Well, well, well. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta nacional. E também é um vídeo para eu conversar com todos os prefeitos e vereadores dos cinco mil e tantos municípios que tem no nosso Brasil e conversar também com você, cidadão, cidadã, brasileiros, moradores aqui do nosso país e você, estrangeiro, que está aqui no nosso país, no Brasil, ah, sei lá, fazendo o quê? Bom, eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui, ó. O, foi sancionada ontem pelo presidente Jair Messias Bolsonaro a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Então, tem várias medidas aqui nessa lei. No artigo 3º, por exemplo, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostra, vacinação, tratamento médico, estudo e investigação, exumação, necrópsia, cremação tá? e manejo de cadáver. Bem louco, né? No artigo 5º, toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos de coronavírus, circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. Artigo 6º, presta atenção, é obrigatório... O compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Então, senhoras e senhores, prefeitos, vereadores, é, todo mundo, cara, todo mundo, mas eu, eu quero me, me dirigir mais aos prefeitos e vereadores. Ontem saiu uma notícia num site chinês dizendo que os crematórios na, na China, lá naquela região de Hubei, na província de Wuhan, é, estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, cremando 100 corpos por dia. Então são cinco crematórios e os 5 estão funcionando. Isso significa que estão sendo queimados, cremados, né? 500 corpos por dia. Isso desde o dia 28 de janeiro. Do dia 28 de janeiro até esse dia aqui, que é o dia 7 de fevereiro, são 10 dias. Nos dá um número de 5 mil mortes em apenas 10 dias. Isso o que foi contabilizado até agora, né? Teve casos que não foram contabilizados, que aconteceram antes e outros que foram sepultados e que não foram cremados. Então, senhor prefeito, senhora prefeita, senhoras e senhores vereadores, o negócio não é brincadeira. Ora, como é que eu quero me dirigir aos senhores, às senhoras e aos senhores? Com todo respeito, com toda consideração, apenas levando a informação de que se deixarmos tudo na mão do governo federal, e na mão dos governadores, das Secretarias de Saúde do Estado, não vai dar certo. No Brasil já tem oito casos aí, tinha 26 casos suspeitos, agora tem oito. O que significa que é alarmante? Porque um só infectado pode infectar num raio de 10 metros 14 outros, outras pessoas o vírus é transmitido pelo ar e também é transmitido pelos olhos até uma distância de dois metros. Então, por exemplo, se tem um infectado num hospital, ele já infectou todo mundo que está ali naquele hospital. Ele foi para casa dele, infectou a família toda. A família foi para o trabalho, infectou quem está no trabalho. Os filhos foram para a escola, infectou quem está na escola. 14 dias depois, quando surgirem os sintomas já vai ser tarde para curar a pessoa, porque a taxa de letalidade é de 43,7%, conforme o site da China. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem acompanhar e ver que eu não estou inventando nada aqui. Então, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, senhoras e senhores vereadores, a minha opinião é: vamos deixar as diferenças de lado e nos concentrar e tentar nos salvar. A minha sugestão é, criem aí nos seus municípios, adaptem o que já existe, um ambulatório, uma UBS, um pronto-socorro, adapte já antecipadamente para que se e quando acontecer algum caso de coronavírus no seu município, o senhor já esteja preparado para amparar, tratar e até recuperar esse indivíduo infectado. Porque essa lei aqui, 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ela determina até cremação. E se o seu município não tem crematório, como é que vai ser? E se a sepultação, o cara que for sepultar não tiver com a roupa adequada para não ser contaminado, como é que vai ser? Será que o seu município tem os sacos militares para embalar os corpos, para não deixar o vírus se espalhar? Será que o seu município tem máscara suficiente? Tem pessoal suficiente? Tem recurso da saúde suficiente? Então, é hora de prestar atenção nisso, porque no futuro a história vai te julgar. A história vai ver se o senhor poderia, ou se a senhora poderia ter feito e não fez, ou poderia ter feito e fez, o que é muito diferente. Com todo respeito aos médicos brasileiros, que no começo aí da história do coronavírus, que falaram, né, ah, o coronavírus já existe há muito tempo, e já teve epidemia, etc e tal, e foi controlada, foi curada, papapá, eles na ocasião que disseram isso não estavam informados a respeito da, do, do perigo desse vírus, que é um vírus modificado. É uma arma biológica. Dá uma olhada nesse vídeo aí do avião que pousou lá nos Estados Unidos. Se fosse uma gripezinha qualquer, não precisaria estar com esses trajes dentro do avião para isolar o pessoal, em quarentena. Então, eu acho que aqui no Brasil, todos os prefeitos deveriam se comunicar com o Ministério da, Sa da Saúde. Tá aí o link do vídeo do Ministro da Saúde, também vou colocar o vídeo aqui nesse canal e peça recursos para que o seu município tenha condições de atender as pessoas que forem infectadas. Porque pensa nas crianças, pensa nelas. Elas serão as maiores prejudicadas. Imagina uma cidade inteira em quarentena. E aqui essa lei, ela também determina que pode sim colocar a cidade em quarentena. Como é que as pessoas vão comer? Como é que elas vão trabalhar a economia vai ficar prejudicada, a produção vai ficar prejudicada. E o vírus se transfere do homem para o animal e do animal para o homem. Então, olha a seriedade que é isso daí. Então, eu me dirijo às senhoras, aos senhores, às autoridades, ao pessoal da área da saúde. Vamos trabalhar juntos para combater a possibilidade de que no Brasil esse vírus chegue e se instale aqui infecte toda uma população. Por favor, não considere esse vídeo como um alarmismo, porque não é um alarmismo, tá? Se fosse, eu acho que não teria essa lei aqui, né? Sancionada ontem pelo presidente. Então, peço encarecidamente, vamos deixar as diferenças de lado. Eu sei que agora é ano de eleição, tá todo, todo candidato aí, todo cara que é prefeito que tá no cargo, tá pensando em se reeleger, a maioria. Então, tá aí uma oportunidade pra você. E você que é pré-candidato, quer entrar no cargo, tá aí uma oportunidade para você, faça alguma coisa. Porque o problema, senhoras e senhores, tá aqui ó, a pirâmide tá aqui, mas o problema tá no pé da pirâmide. Preste atenção, as pessoas, elas moram nos municípios. As pessoas, elas não moram lá em Brasília, lá, não moram no Congresso. Elas não moram dentro dos palácios, dos 26 palácios dos governos do, do Estado que tem espalhado aí pelo Brasil, não moram lá. Elas moram nas suas casas, simples, humildes ou não, nas ruas, nos condomínios, nos bairros, nos municípios em que as senhoras e senhores prefeitos e vereadores e vereadoras administram. Então é de responsabilidade das senhoras e dos senhores prevenir para não ter que remediar, porque os senhores também estão suscetíveis à infecção por esse vírus do coronavírus, caso, obviamente, ele chegue aqui e se prolifere. Então as medidas de prevenção são fundamentais. Pergunta para qualquer médico, qual que é a melhor medicina que existe? É a medicina preventiva, é isso que ele vai te falar. Então a responsabilidade está em suas mãos agora. E, nessa lei aqui, também coloca a responsabilidade na mão de todo cidadão brasileiro. Eu tô aqui tentando fazer o meu papel, não insultei ninguém, não agredi ninguém, não é, desrespeitei ninguém, não ofendi ninguém, simplesmente transmiti algo que eu acho que é importante ser transmitido e que não foi coronavírus. E ao governo federal, né, solicito aí, providencie máscaras, providencie roupas, Coloca nas escolas, coloca nas escolas as orientações que os, as crianças devem seguir. Lavar as mãos, não pôr a mão no olho, usar máscara M5 lá se for necessário, não ficar aglomerado com coleguinha, não trocar copo de refrigerante. Senhor ministro da educação, por favor, fala, transmita isso aí para os professores transmitirem para os alunos, porque também os alunos podem transmitir essas informações para os pais, porque muitos pais não tem tempo de ver televisão, de ver YouTube, nem nada. Então é importante que a informação alcance o maior número de pessoas, certo pessoal? Bom, tá aí o link da lei, muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos guarde e nós nos vemos no próximo vídeo.